prático da nossa etapa de acabamento. Primeiro, a gente vai começar o processo de calafetação, que é o que a gente faz com o gesso cola, tá certo? E com água. Então, o Almir tá com um saco de gesso cola ali e com água ele vai misturar. A quantidade de água. Então, eu sei que eu tenho um pouco para demonstrar pra vocês, não é uma quantidade muito grande, então eu vou colocar, vou adicionar pelo menos um quarto dessa poluca de água. Qual é a ideia que vocês têm que seguir? Se você imagina fazer meia cumbuca de massa, se você colocar metade de água, até que essa massa fique, esse pó fique um ponto consistente para o uso, o um ponto ideal, você acabou preenchendo uma cumbuca inteira. Então você tem que colocar sempre uma quantidade menor de água para que você possa atingir a quantidade realmente que você quer de massa. Okay? E uma coisa importante: a escola seca rápido, né, amor? É, então esse produto na verdade vai secar em torno de duas horas. Tem uma diferença para se considerar em relação à quantidade que é aplicado. Então, em pontos que nem esses que são pequenos, alguns pequenos reparos só de preenchimento, às vezes em 20 minutos com o tempo quente, e 30 minutos ele vem a secar. Então até para reparo, aí eu uso escola, né? Sim, mas o importante é sempre reparar se já está seco. Você sempre tem que fazer a fiscalização, Pode de adicionar outra massa por cima. Si. Então, só a gente só passa a massa de, de acabamento depois que botar? aquela ficação sequinha, bonitinha. Sim. Beleza, aqui a gente tem por etapa vamos embora. Vamos, Na verdade, você adiciona água, depois é parecido com o gesso, então, como é uma massa em pó, você vem polvilhando ele em cima da água e vai deixando descansar. Então, aos poucos, você vai adicionando. Vale a pena você pegar e jogar tudo de uma vez porque ele embola. Então a ideia é polvilhar usar esse método, porque a massa já começa a se misturar, tá vendo? Misturar com a então água. Então a gente bota a água e vai polvilhando um pouquinho Isso. De, de Ou também, às vezes, as pessoas invertem, colocam o pó para depois colocar a água. Ah, é? Então embola, fica cheio de caroço. Dá o um exemplo do do caro que ninguém gosta. <risos> A partir do momento que eu chego a esse ponto, então eu vou mexer, começar a misturar. Bom, algumas pessoas vão perguntar por que eu não faço isso com o misturador porque a quantidade que eu preciso é pequena, então não vale a pena, porque até mesmo eu não vou conseguir a quantidade, não vou conseguir encher o recipiente o suficiente para que eu possa usar o batedor, então fica inviável. Então, numa quantidade pequena, eu faço na Kombu que eu uso a espátula para misturar. Se eu tenho a necessidade de fazer um meio balde, um recipiente grande que nem esse, fazer meio balde ou até mesmo um balde completo, aí sim, a gente adiciona água, põe o pó dentro desse recipiente e usa a haste misturadora. A Mas é difícil, menor, né? A, a afetação não. A partir aqui, praticamente, a gente faria todas as nossas paredes. E o importante é vocês entenderem que o gesso cola não é só para aquela infracção. A placa tá picada, ela tá com um pedaço quebradinho. É até os buracos assim, ó, dá para você consertar só com gesso cola, né? Dá, buracos no é meio da placa sim, mas quando a gente tem... Alguns pedaços, pontas de placas quebradas muito grandes, a gente prefere cortar todo o comprimento da placa. Então, você tem uma placa, por exemplo, uma de 1,80 no caso, você fica com 1,70, mas você não tem nenhum tipo de conselho. Simplesmente uhum. como se ela fosse uma placa inteira. Sim. Então a gente retira e não faz o conselho. Essa parte é muito importante. Você não pode deixar os carocinhos depois, na placa? Por quê? Porque se você deixar. Já fazer o acabamento, eles vão aparecer, entendeu? Mesmo depois que você lixar o gesso ele é mais duro para você lixar e para poder fazer a, a, a superfície bem planinha direitinha. Então aqui vocês conseguem perceber que ele tá Isso aí, ele está bem batido. Está bem batido. Conforme a gente vai utilizando, ele vai ficando melhor ainda. A princípio, quando a gente já tem a massa batida, vai supervisionar para as minhas áreas que tem a necessidade de colocar essa massa de reparo. Então frescos eu tenho por 2mm a mais, para mais, eu preciso fazer esse preenchimento. Só que um detalhe, preenchimento entre placas. Então preenchimento por cima, em cima dessa superfície da placa. Então eu tenho uma área, de, uma área de rebaixo, então eu preciso deixar essa área para receber a fita e depois a sua televão de, de, de massa, de de comprimento. Então se eu fizer a correção dentro dessa área, deixando a de massa, eu tenho um problema depois de ter uma cola, de ter uma fixação da minha fita, numa superfície que já está preenchida, então eu vou ter uma fita alta. Então, no fundo, eu não posso preencher o rebaixo da placa. É só a frestinha entre uma placa e outra? Isso, a ideia é colocar massa depois E a gente usa essa massa para uma massa estrutural, tá? É importante você entender. O cola é uma massa estrutural. Por isso que a gente utiliza ela nas frestas. Por que eu não uso a massa de acabamento? Porque ela não é uma massa estrutural. Depois de um tempo ela pode gerar fissuras, né amor? Então a gente tem, nessa etapa, o gesso polo. A ideia é sempre colocar a massa nesse sentido, no sentido lateral. Algumas pessoas têm um hábito porque acham um pouco mais ágil. Então, eles fazem assim. Tem como fazer um certo preenchimento, você acertando a mão, você consegue preencher no local. Mas qual é o problema? O problema é que às vezes você faz um preenchimento superficial, você faz só aqui na frente dessa fresta. Quando você trabalha nesse sentido, você realmente empurra a massa dentro do vão, então você cria realmente um preenchimento. Então é importante eu sempre colocar a massa dentro do vão direitinho, e se eu fizer assim no horizontal, eu garanto que a massa está entrando dentro do vão. Isso aí e depois a gente limpa. Primeira dica muito importante, limpar né Almeida? essa parte é importante. Não pode deixar massa porque senão isso depois vai trabalhar no seu acabamento. Aqui a gente fez o preenchimento, depois a gente limpou a superfície. Então eu tenho a região do rebaixo, na parte do rebaixo está limpa. Um pouco de massa, o pouco que fica é, se esbranquiçado, né, pouco branco, é o próprio cartão que adere. que absorve um pouco dessa massa, mas eu retirei o excesso, então ele vai ficar Sim, assim, assim como tivesse branco, mas isso aqui não é excesso de massa, não é a quantidade que vai atrapalhar a gente. A é. Então, gente, cada calafetação, a principal função e objetivo dela é a gente fechar essas frestas e irregularidades que a gente pode ter e, e é, placas danificadas, furos, bordas amassadas essa parte, ok?